Fala galera, beleza? Aqui é o Enei seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo esse vídeo é, que eu quero te falar uma estratégia Aliás, é, uma estratégia muito legal Um curso que eu aprendi dentro da própria Monetize tá? é, Que é... Um curso sobre como vender pelo YouTube, tá? É, mas antes, aí eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos, pois o conteúdo pode e será importante para eles também. E lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa o seu like, beleza? E é, logo aqui abaixo na descrição, vou deixar o link dos cursos que eu recomendo a quem está iniciando e quer aprender mais sobre marketing digital, tá bom? Fazer o curso é importante, tá? E... Mas vamos lá! É, existe uma estratégia que você pode fazer que é muito simples e que dá bons resultados, tá? No final desse vídeo aqui eu vou colocar o print de uma venda que eu fiz é, através desta estratégia uma estratégia aliás que eu já mostrei em outros vídeos aqui é, mas a estratégia é bastante simples e ela consiste em apenas é, uma única coisa por exemplo é, utilizando o youtube tá, você vai fazer um vídeo por exemplo é, seja um vídeo de é, você vai pesquisar né o seu produto é, mas é bastante interessante você usar produto físico, tá? Na Monetize ou é, algum produto digital da Hotmart que seja é, alguma coisa é, é, diferente do que se tem por aí. Por exemplo, se você tiver alguma coisa, por exemplo, sobre. Tá, eu vou te dar uma dica aqui que, que pode ser legal: vai. É, adestramento de cachorro. Adestramento de cachorro é uma coisa que é, tem se você fizer uma, uma pesquisa muito profunda você vai descobrir que existem é, escolas é, especializadas em cachorros, professores, é, personal, é, personal, professores personais né, é, que ensinam também, que fazem parte de alguma, algum aprendizado de escolas é, e isso e, é, é, Fazer vídeos para esse público é bastante interessante porque tem, um, tem uma procura ali e não tem tanta concorrência Então, é, se você procurar, por exemplo, então, é, você vai procurar palavras-chave Você vai gravar um vídeo, né, falar sobre aquele determinado produto, né, é, dando uma dica, tá Uma dica, por exemplo, essa vai ser a sua palavra-chave como, é, como adestrar um cão em 7 dias Essa vai ser a sua palavra chave tá Em todos os seus vídeos você vai usar essa mesma palavra chave Como adestrar um cão em 7 dias É isso aí tá? Essa vai ser a palavra a primeira palavra-chave, você vai usar ela no título, na descrição e no ranqueamento das tags. Ela é a primeira frase, é uma palavra de cauda média, não não chega a ser cauda longa, cauda média. E aí, é utilizando essa palavra-chave, você vai fazer 10 vídeos, tá? 10 vídeos pode ser de um minuto, 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, não importa. Sobre aquele tema, dando uma dica: como adestrar o cão, o seu cachorro, em 7 dias, fazendo ele fazer, é, beber água na porta. Como fazer o, o cachorro em 7 dias, é, levando ele para passear todo dia e por aí vai. Então, fazendo dessa forma, tá? 10 vídeos. É, utilizando esse ranqueamento, você vai ver que em 15 ou 20 dias o seu vídeo já vai ter um bom ranqueamento, né? Porque isso é uma coisa natural, você vai ranquear essa palavra-chave, certo? Como adestrar o seu cão em 7 dias, é isso aí, tá? E daí você vai deixando aqueles vídeos e vai fazendo outros vídeos. Se não quiser, pode deixar parado ali e volta daqui dois meses você vai ver o resultado. Isso muito provavelmente vai te gerar alguma venda ou algum boleto, tá? É porque você ranqueou essa palavra, então é muito simples, muito fácil de fazer, só ter boa vontade e querer fazer, tá bom? Espero aí que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido esclarecedor de alguma forma, tá? se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Se você fizer isso aí, te der resultado, você deixa no comentário aqui abaixo, aqui ó, na aba de comentários, se deu certo ou não. Tá bom? Espero que dê. E se você quer saber mais aí sobre os cursos que eu recomendo, é... vou deixar o link aqui abaixo na descrição, beleza? É isso aí, se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Um abraço e até mais!